Leituras Espíritas apresenta Conversas com José 11 primeiro livro da série Se a Mediunidade Falasse, uma obra mediúnica do Grupo Marcos. Prefácio o livro que agora te entregamos é um exemplo de como um espírito inferior pode e deve tornar-se verdadeiro servidor de Jesus. Não por causa de elevação súbita, o que não existe, mas por conta de disposição acentuada pela devoção à própria regeneração, por meio do verdadeiro serviço ao próximo. Estamos no mundo, a imensa falange do Consolador, para unirmo-nos a todos dos diversos graus evolutivos e das diversas opiniões religiosas, para, em nome do Cristo, construirmos a civilização do Espírito, que nunca será a civilização de seita religiosa alguma. É a civilização da devoção à necessidade do próximo pela certeza íntima de que o Criador cuida de cada um em particular. Eis aqui o mistério da superação do egoísmo desvendado. Ter a convicção do amor de Deus, que atua na objetividade do mundo, move os corpos celestes e as criaturas minúsculas, as quais garantem a saúde material do ser e que estrutura o íntimo do espírito e cria universos inimagináveis pela mente do ser encarnado. É este amor que atuará em tua proteção, em teu amparo, sempre. Não fui espírito de escola, mas, se me permitem a brincadeira, fui espírito de escola, a extraordinária escola de Allan Kardec que prossegue formando espíritos para atuarem no mundo. O Espiritismo em nosso plano... Reveste-se de uma grandeza indescritível, pois alia-se a capacidade do educando de perceber as realidades profundas apresentadas pelo codificador. Sim, o codificador, aquele que reorganiza o saber espiritual da Terra com vista à construção do bem no mundo, permanece como nosso educador, sábio e generoso. Trismundo é o símbolo do Espírito ativo em busca de si mesmo, com o amparo do Cristo. Eurípides, esse fiel discípulo da primeira hora, nunca abandonou ninguém em sua luminosa trajetória espiritual, que se caracteriza pela assunção de responsabilidades extraordinárias para proporcionar amparo profundo a milhares de seres que cruzaram seu caminho. Eurípides soma a sua existência de devoção em sacramento milênios incontáveis de serviço abnegado aos que mais sofrem. Não poderia ser outro o perfil do líder da nova geração. Irmãos, amigos, despeço-me emocionado com a possibilidade do contato com os que amo, os estudantes da verdade. Se a terra, por vezes, vos parece esse terrível campo de batalha emocional, asseguro a vós, os vitoriosos das lutas pelo bem, a verdadeira felicidade. José Herculano Pires CAPÍTULO I EGOÍSMO E ORGULHO Trismundo observa com atenção o jovem Paulo, que se levanta para ler... Espanta-se. Como alguém tão moço pode colaborar com um mestre tão sábio? Pensa Trismundo, que ainda está viciado com uma grave doença da Terra, valorizar a aparência mais do que a essência. E é isso que exclui os jovens de atividades consideradas mais importantes, pois eles não aparentam externamente estar preparados. José olha para ele e comenta... — Meu amigo, se você soubesse como era a aparência de Jesus quando encarnado, nunca pensaria desta forma. — Eu... eu... Balbucia, assombrado, e conclui. — Me desculpe. Importante é que você, meu amigo, comece a entender que, na vida verdadeira, para os que amam a verdade, a única aparência que importa é a do coração, as vibrações que partem do ser, e não como ele está externamente. Obrigado. Agradece, constrangido. Após a conversa, Paulo inicia a leitura do capítulo 19 de Obras Póstumas de Allan Kardec. O orgulho e o egoísmo, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. É evidente que a maioria das misérias humanas tem a sua fonte no egoísmo dos homens. Estamos convencidos desse fato? Ou ainda queremos culpar o outro, seja ele o governo, o pai, a mãe, o companheiro ou a companheira, por nossa infelicidade? Comenta José e, em seguida... Pede para Paulo prosseguir. Desde que cada um pensa sempre primeiro em si mesmo e quer a sua própria satisfação acima de tudo e a qualquer preço, consequentemente sacrifica sem -se escrúpulo os outros, tanto nas menores como nas maiores coisas. Tanto nas questões materiais como nas questões emocionais. Disso nascem todas as disputas sociais, todas as lutas, todos os conflitos, porque cada um quer ter mais do que o outro. Compreendido isso, vamos à questão central. O que gera o egoísmo que faz nascer todas as misérias do mundo? Comenta o professor José. Trismundo está muito atento. Afinal, descobrir a origem dos males sociais é a busca de todos os homens que, ao longo dos séculos, estudaram e comandaram as sociedades. Por isso, ele foca no professor com toda a sua atenção. A leitura prossegue. O Egoísmo tem a sua fonte no orgulho. O professor para. Silencia. Deseja que todos entendam esta afirmação tão simples, mas tão importante. O egoísmo tem a sua fonte no orgulho, repete José. Paulo continua. A supervalorização da personalidade leva o homem a se considerar melhor do que os outros, e por isso, com mais direitos, aborrecendo-se com tudo o que seja uma limitação ao que julga merecer. A importância que ele, por orgulho, pensa ter, tem a consequência de o tornar egoísta. Rousseau, comenta José, nos ensina que tudo sai perfeito das mãos do Criador dos Mundos. Concordamos com o filósofo educador e indagamos. De onde nasce o orgulho? O que é o orgulho? Vejamos a resposta do codificador, que foi aluno de Pestalozzi, que era seguidor de Rousseau. A leitura continua. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm uma razão de existir e têm uma função útil e importante, porque Deus não faz nada inútil. Deus não criou o mal. É o homem que produz o mal quando abusa do que Deus lhe dá, usando erradamente seu livre arbítrio. Esse sentimento, o orgulho, dentro de limites equilibrados, é algo bom em si. É o exagero que o torna mal e nocivo. É a mesma coisa com todas as paixões que o homem frequentemente desvia de seu objetivo natural. Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso. Criou o homem simples e ignorante. Foi o homem que se tornou egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para sua conservação. Entendamos isso com o intelecto e com o coração e saberemos conduzir melhor nossas vidas e instituições espíritas. Primeiro, nada que existe é mal em si. Nada. Se entendermos isso, nós seremos como os atuais espíritas puritanos, que fogem do mundo por medo de contaminação, que elaboram dezenas de regras mediúnicas fundadas em seus medos, com a ilusão de garantir um fenômeno puro. Tudo o que existe é essencialmente bom. Apenas o excesso, a distorção, torna o bom sentimento algo prejudicial. Trismundo está chocado. Sempre associou a religião verdadeira a algo puro e imaculado. Sempre dividiu o mundo entre pureza e imundice. E agora aquele espírito, simples e iluminado, lhe fala algo tão diferente. Tudo o que existe é bom. É o excesso, o abuso que transforma o bom em mal. Conclui José. Podemos classificar o desejo de poder como algo bom? É a pergunta que Trismundo queria fazer, feita por outra pessoa. Sim, responde José, olhando para o participante que perguntou e depois para Trismundo. O desejo de poder nasce de nossa origem divina. Queremos, desejamos ter a capacidade de realizar, de nos sentirmos seguros de ajudar. Não foi isso que fez o Cristo no mundo? — o problema nasce quando o nosso desejo de poder torna-se um desejo de poder excessivamente egoísta. A resposta caiu como uma bomba na mente de Trismundo. Esse conceito é muito transformador. Tem o um jeito. Pensa Trismundo que, desde que foi ajudado por Anastácio, não sabia como lidar com a autoculpa. Exatamente. Exatamente. O desejo de poder, como todos os desejos, tem origem divina. Não somos seres perdidos ou perversos. Precisamos apenas saber guiar nossos desejos, desligá-los do excesso de egoísmo. Mas falar que Jesus tem desejo de poder não é uma blasfêmia? Pergunta um ex-dirigente espírita que, após desencarnar, voltou a assumir seu psiquismo mais profundo, o de um vigário católico. Não está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 34, que Jesus lamentou por Jerusalém e afirmou que queria poder protegê-la como uma galinha protege seus pintinhos? Não é isso um desejo que fica limitado? Eis aí a diferença. O Cristo restringe seu desejo, que não é egoísta, para respeitar nosso livre-arbítrio. Fosse o desejo do Cristo egoísta, ele imporia a sua proteção a todos, de forma a não nos permitir errar. Responde José. A cabeça de Trismundo está hábil. Nunca imaginar encontrar com alguém tão culto, simples e verdadeiro. No mundo, conhecera muitas pessoas, mas não com aquelas qualidades. O desejo de poder, de fazer a própria vontade, é, sim, saudável, desde que não seja egoísta. Como entenderíamos isso em relação aos desejos sexuais? Pergunta Estênia, uma freira verdadeiramente espiritualizada. Como pode uma freira ser tão mais iluminada quando comparada a um ex-dirigente espírita sem nenhuma luz? Pensa Trismundo e resolve deixar para perguntar isso para Anastácio mais tarde. O desejo sexual é o desejo de criação. Quando utilizado para aproximar pessoas que se amam e se respeitam, quando direcionado para a construção da beleza na poesia, nas esculturas, na literatura, pois toda a criação envolve energia sexual, temos a boa utilização do desejo sexual. Infelizmente, muitos usam o sexo como fonte de prazer destrutivo, como meio de fugir do mundo e de si mesmo, como energia destruidora das emoções superiores, mas a fonte do desejo é e será sempre sublime. Quem polui o rio deverá, por séculos, beber água impura. Mas a fonte generosa é sempre pura, e todos podem alcançá-la quando quiserem. Ainda aqui temos a mesma distinção energias sexuais utilizadas de forma correta e energias sexuais utilizadas de forma excessivamente egoísta. Mais alguma dúvida? Ante o silêncio, José continua. Voltemos à questão central de nosso encontro. Como organizar um centro espírita que não estimule o egoísmo que é filho do orgulho? Primeiro, entendendo que a origem do orgulho não é má, na verdade é divina. Segundo Allan Kardec, é o instinto de conservação. Essa é nossa primeira pista para desvendarmos o enigma. Precisamos agora entender quando e como o instinto de conservação passa a ser o orgulho, que gera o egoísmo e os verdadeiros males da humanidade. Trismundo, que sempre foi exigente em relação às pessoas, se belisca e pensa, — O que eu estou vivendo é verdade? — Pode alguém compreender tão profundamente os problemas sociais e chegar a orientações reais e práticas? Sempre ouvi muitos intelectuais que têm apenas muitas teorias. O jovem continua a leitura. Os homens não podem ser felizes porque não vivem em paz. Isso significa que eles não vivem segundo um sentimento de bondade, de compaixão e de compreensão mútua. Resumindo... Os homens não podem ser felizes enquanto buscam se esmagar uns aos outros. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais, mas exigem para existir a abnegação. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Portanto, existindo estes vícios, não existe verdadeira fraternidade. Consequentemente, não existe igualdade e liberdade, porque o egoísta e o orgulhoso querem tudo para eles. Serão sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas. Enquanto eles reinarem, os sistemas sociais mais generosos, mais inteligentemente organizados, falirão sob os seus golpes. É bonito, sem dúvida, anunciar o reino da fraternidade, mas para que ele serve se existe uma causa destruidora? É como construir em areia movediça ou como declarar que deve existir saúde para uma região infectada de doença. Numa região como essa, se quisermos garantir o bem dos habitantes, não basta enviar médicos, porque eles morrerão como os outros. É necessário destruir as causas que geraram as doenças. Se quereis que vivam os homens como irmãos sobre a terra, não basta lhes dar lições de moral. É necessário destruir a origem do mal, o orgulho e o egoísmo. Aí está a doença que merece toda a atenção daqueles que querem seriamente o bem da humanidade. Enquanto esses obstáculos existirem, os que desejam seriamente o bem da humanidade verão seus esforços paralisados, não só por uma resistência do comodismo, mas por uma força ativa que trabalhará sem cessar para destruir a obra do bem, porque toda ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões pessoais. Eis uma pista verdadeira e importante. A abnegação é a base da fraternidade e da caridade. Portanto, devemos fazer essa pergunta. Nossas atividades estimulam a abnegação? O que realmente nos estimula a participar das atividades espíritas? Sentir alívio de nossas dores e apenas beneficiar os que amamos? Utilizar os nomes dos bons espíritos para nos sentirmos importantes? Participar de uma instituição que é mais famosa ou maior que as outras? Uma instituição que alimente esses sentimentos é contrária aos ensinos do Cristo e de Kardec. Após breve silêncio, continua. Abnegação. O que significa? Comecemos com o que não é abnegação. Desejo de aparecer, de artificialmente se sentir melhor do que os outros, o mais importante o mais famoso. Seja como trabalhador, seja por estar perto de quem é o famoso, isso não é abnegação. Abnegação é não desejar ser o melhor, é não querer ser o mais famoso ou o mais respeitado. Abnegação é trabalhar mais e aparecer menos. Assim deve ser a conduta individual e institucional. Voltarei a este ponto. Como sei que todos lerão, após nosso encontro, este magnífico texto, peço que Paulo compartilhe conosco uma síntese sua das orientações seguintes do texto de Kardec. Bem, responde Paulo, organizando suas ideias. Allan Kardec ensina-nos a combater o orgulho. Se fosse impossível acabar com o orgulho, o mundo não teria jeito. Felizmente, os fatos provam que o ser humano progride. Aponta o codificador que existem seres desprovidos de orgulho, nos quais o sentimento de abnegação, amor e verdadeira humildade são tão naturais que não se duvida que a pessoa nasceu dessa forma. Eles são minoria, mas, pelo simples fato de existirem, provam que é possível existir seres humanos generosos e fraternos em todas as ocasiões da vida. O desafio central, portanto, é... Como tornar a minoria em maioria? Como aniquilar as causas que alimentam o mal? A primeira ideia, a ideia principal que estimula os excessos do orgulho e do egoísmo, é a ideia mentirosa de que tudo termina com a vida material. É a ignorância do ser sobre seu passado e sobre seu futuro. E essa ignorância, seja como dúvida do futuro ou como convicção materialista, faz o ser voltar todas as suas energias e desejos para o presente, para a satisfação dos desejos inferiores, sem nenhum limite e equilíbrio. Assim, a verdadeira fraternidade torna-se impossível, porque a fraternidade sempre exige algum tipo de sacrifício que o ser, amesquinhado por sua ignorância, se recusa a fazer. Conclui Paulo. Chegamos aqui ao ponto central. Agora podemos responder à questão de nosso encontro. Como fazer com que homens e mulheres ajam abnegadamente, ensinando e provando ao indivíduo que ele tem um passado, um presente e um futuro? Kardec ensina que, enquanto se ignora de onde se veio e para onde se vai, a consequência é óbvia. O ser humano liga-se ao imediatismo do mundo. Como fazer isso? Indaga, intrigado o ex-espírita. Reencarnação, lembrança entre encarnações e contato com os desencarnados. Sim, mas isso já é ensinado desde que surgiu o espiritismo. Comenta o ex-espírita. A verdade é que não é ensinado, é apenas pregado, e entre ensinar e falar existe um oceano de diferenças. Como assim? Questiona novamente. Amigo, uma das diferenças entre o espiritismo e as outras nobres denominações religiosas é que o espiritismo é ciência, e só se aprende ciência com a prática. Não há outra forma. Os centros espíritas que se negarem a educar seus frequentadores e preparar-lhes para que vivenciem as experiências espíritas ficarão na infância do espiritismo. Na verdade, se tivermos como modelo a sociedade parisiense de estudos espíritas, eles não deverão sequer usar o nome espírita. Serão instituições de divulgação, no máximo. O que precisamos hoje é de instituições de pesquisa e vivência espírita. Os que estão familiarizados com a história do Cristo entendem que o mestre nunca apoiou a mera divulgação teórica. Quando enviou os apóstolos para anunciar a Boa Nova, ele definiu bem o que isso significava, dizendo, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, curai os enfermos e anunciai o reino de Deus. Para o Cristo, não há ensino real sem vivência. Não acredito que o modelo do palavreado espírita com a adulação de palestrantes e médiums seja o modelo certo. Desculpe-me, mas quando um orador espírita dedica-se mais a pregar do que a praticar, há algo de errado. — Então você é contra as palestras espíritas? Indaga o ex-espírita, mostrando-se abalado. — Sou contra o modelo atual, sim. Vemos uma verdadeira indústria de promoção de indivíduos. Paulo de Tarso foi o grande orador cristão e nunca em sua vida deixou de amparar enfermos e auxiliar nas igrejas nascentes para simplesmente falar. A pregação tem o valor da vibração espiritual de quem fala, e que valor tem aqueles que mais pregam do que fazem? Na atualidade, todos falam de todos os assuntos, e isso é infantil. Há duas exigências para que se fale de um assunto com um mínimo de propriedade. A primeira é o conhecimento aprofundado, estudo e reflexão. A segunda é a vivência. Não basta repetir o que se ouve de alguém famoso, e ser famoso não é o mesmo que ser evoluído, diga-se de passagem. Assim, não teremos paulos e sim papagaios, e papagaios muito mal treinados. Conclui com firmeza e bom humor. Muitos riem. Após um instante, José prossegue. Sim, já está na hora das instituições espíritas mais ligadas a Kardec e ao Cristo instituírem programas que preparem todos que queiram aprofundar seus conhecimentos espirituais de forma prática. Assim fez Jesus de Nazaré. Preparação séria, diálogos, estudos, processo educativo de superação do medo e muita vivência. Os fariseus não poderão parar esse programa, pois ele nasce da necessidade de espiritualização dos habitantes da terra, e a nova geração irá implantá-lo no mundo, queiram ou não queiram aqueles que pensam mandar no movimento do Consolador. Conclui. Paulo continua. Kardec, como educador, fala algo extraordinário sobre o que é a educação espírita. Diz o codificador que, quando o homem se identificar com sua vida futura, mudará completamente. Ora, identificar-se não quer dizer simplesmente saber que existem espíritos e que ninguém morre. É algo mais profundo. Quais as consequências desta identificação? O ser que entende que é imortal não se ilude. Ele sabe que por pouco tempo ficará na Terra, que ela é uma péssima habitação, e que ele pode ir para uma excelente morada ao morrer. A vida terrena, sendo curta, triste e efêmera, perde seu interesse em relação à vida infinita, bela e eterna. Por isso, ele sacrifica seu bem-estar material para conquistar uma felicidade superior. Ele passa a entender que tudo no mundo nada mais é do que um acessório a ser utilizado por ele para conquistar uma condição feliz no futuro. Ele não tem mais interesse em enganar ninguém, nem em tomar o que não lhe pertence. Sabe que existem tesouros infinitamente mais valiosos e dedica-se a eles. Acrescenta a José. É isso que queremos, a identificação do ser com a vida futura. O que é isso? Um conceito vago e confuso? Não, é uma realidade emocional existencial. Não podemos estacionar nas importantíssimas descrições da vida espiritual. É preciso auxiliar o indivíduo a entender, a sentir-se espírito imortal. É neste momento que começa a profunda revolução espiritual. É a vivência associada ao sentimento. Paulo prossegue. Uma vez explicada a mudança em relação aos bens materiais, Kardec explica a mudança em relação ao orgulho. Afirma que a causa do orgulho está na ideia de superioridade individual. O incrédulo não tem motivo para combater o orgulho, e tudo o que lhe acontece é, para ele, apenas mérito seu ou fruto da sua boa ou má sorte. Somente a reencarnação, segundo Kardec, pode mudar em profundidade essa ideia ilusória. Entendendo que muito já errou o que imensa foi a atuação da providência em seu favor, o orgulhoso se transforma. Saber que já foi mais atrasado do que aqueles a quem julga inferiores é um golpe terrível, mas muito educativo para o orgulhoso. E ainda mais terrível ao orgulhoso é saber que aquele a quem ele despreza pode alcançar, no futuro, uma posição espiritual superior à dele. Isso o fere dolorosamente, mas o transforma ao fazê-lo sentir que a igualdade é uma lei universal. Fala Paulo e conclui com a leitura de mais um trecho do mesmo texto do início da aula. No campo imenso do infinito que o Espiritismo lhe faz entrever, sua importância pessoal se anula. Compreende que sozinho não é nada e nada pode, que todos têm a necessidade uns dos outros. Duplo revés para o seu orgulho e o seu egoísmo. Usando a palavra sábia de Kardec, repito, É preciso provar, comenta José. Mas o codificador não proibiu experiências com regressão de memória, de lembrança de vidas passadas? Pergunta o ex-espírita mais uma vez. Não, amigo. Isso não é verdade, como você pode constatar em O Livro dos Espíritos, nas questões 395, 396 e 397. 395. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-la abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. 396 Algumas pessoas creem ter a vaga lembrança de um passado desconhecido, vislumbrado como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se procura deter. Essa ideia não seria uma ilusão? Algumas vezes é real, mas quase sempre é também uma ilusão contra a qual se deve precaver, pois pode ser o efeito de uma imaginação super excitada. 397 Nas existências corpóreas de natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim, à medida que o corpo é menos material, recorda-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Os espíritos fazem questão de destacar a compreensão de que todos, no futuro, vamos saber de nosso passado. Se isso fosse contrário à lei de Deus, isso não ocorreria nos mundos superiores. Na Revista Espírita... Allan Kardec comenta claramente sobre a lembrança de vidas passadas e confirma as informações com seus guias espirituais. Comenta José. Mas os espíritos não dizem que o esquecimento é uma bênção? Indaga o ex-espírita. Sim, certamente. Para lembrar de todas as existências é preciso estar muito preparado. Temos dificuldade de perdoar e de nos perdoar. Por isso, o esquecimento é um ato de misericórdia. O diferente está em preparar-se para lembrar de episódios importantes ou de algumas existências anteriores para termos a prova e não apenas o conceito da reencarnação. Quem não consiga lembrar ou não queira, que estude, que entreviste os amigos do Centro sobre suas lembranças. E isso é mais real e edificante do que apenas ouvir sobre o assunto. Paulo, continue, por favor. Paulo retoma a explicação do texto de Kardec. Essa transformação, ou melhor, a contínua destruição do egoísmo e do orgulho apenas pode se dar com o fundamento da fé. Ensina o codificador que, sem a fé, o espírito está condenado a viver a rotina do presente. Porém, a fé que Kardec afirma ser poderosa o suficiente para esta cruel batalha é a fé fundamentada, lúcida e corajosa, constituída de raciocínio e de provas objetivas da imortalidade da alma. Após um breve silêncio, Paulo continua. Depois de iniciado este processo, o egoísmo e o orgulho pouco a pouco desaparecem, porque perdem o sentido. Nada justifica sua existência, nada o estimula. O ser aprende, emocionalmente, a reconhecer o que tem valor real. As relações se modificam, os valores se transformam. O ser adquire o que chamo de bom gosto espiritual. As vibrações de disputa e calúnia o desagradam, as emanações de alegria fraterna o estimulam e dão prazer. Alerta Allan Kardec em nome do Espiritismo. Nada na natureza ocorre de forma brusca, mágica. O ser condicionado embrutecido pelas paixões inferiores, não pode se tornar abnegado instantaneamente. Precisa de tempo, muito tempo, para assimilar ideias elevadas, que muitas vezes o confundem. Devemos, portanto, entender o Espiritismo como um formador de novos seres, em vez de um transformador instantâneo de pessoas e instituições. E, acima de tudo... Entender que aceitar as verdades espíritas é apenas o primeiro e mais básico passo para a transformação íntima. Ninguém torna-se evoluído por conhecer toda a codificação, mas sim por aplicar as verdades da codificação na própria vida. Conclui Paulo. José agradece a Paulo por sua síntese e fala. Eis aqui o que propomos, instituições que não apenas pregam, mas vivenciem. Espíritas que não apenas digam, mas provem. Atenção no que é espiritual e não material. Fala José. José silencia, fecha os olhos por um instante e, ao reabri-los, deles jorram luzes. O professor então continua. Estamos aqui, amados amigos e amigas, por um nobre motivo. A nova geração encontra-se no mundo. Quem a ela quiser se vincular para evoluir e transformar a terra, prepare-se. Após uma pausa, prossegue. Apresentamos o modelo geral da nova instituição espírita que, na verdade, é a simples e natural continuação da sociedade parisiense de estudos espíritas. Quem investigar as práticas de Kardec na Revista Espírita, vai constatar que nunca o mestre foi contrário a lembranças de outras existências, nem à recepção de informações sobre planos reencarnatórios. Muitos dirão que isso gerará orgulho. Respondo-lhes, segundo Allan Kardec, que a maior causa de orgulho e egoísmo é a ignorância espiritual. Doemos o pão da imortalidade à próxima geração espírita e ela mudará a Terra. Muita paz. Muito obrigado. Trismundo está emocionado. Na verdade, está banhado em lágrimas. Ele, a tão sofrida sociedade terrena, tem solução. Não é algo mágico nem instantâneo, mas há uma solução. Espiritualizar-se, conhecendo e vivendo as verdades espirituais. Como tudo isso teria sido diferente se eu tivesse tido acesso a experiências que me educassem na última encarnação? Pensa. Não se lamente, afirma Anastácio. Na próxima você terá muitas oportunidades. O futuro é glorioso para todos os trabalhadores de boa vontade. Vamos, quero lhe apresentar ao José. O professor? Pergunta a Trismundo, mal acreditando. Anastácio sorri. — Sim, amigo. No mundo cristão, o que conta é a luz que carregamos e a real boa vontade. Você, por coragem, assumirá muitas responsabilidades. Logo, queremos que esteja muito bem preparado. — Assim enfrenta até um trem? Responde, empolgado. — Enfrentará, não se engane. Como ensina Kardec, toda ideia grande, generosa e emancipadora há ruínas pretensões pessoais, consequentemente, há quem não goste delas. Se não houvesse dificuldades, meu salário seria pequeno, não é verdade? Comenta Trismundo. Verdade, responde Anastácio. Ambos riem. Anastácio leva-o para apresentá-lo a José, que, ao vê-lo, o cumprimenta e diz: contamos muito com você. Saiba que você poderá ser um auxiliar importante na obra dos bons espíritos. — Mas por que eu? — indaga Trismundo. — Bem, meu amigo, a resposta é simples. Você tem coragem, e isso é importante. Muitos espíritas dedicados e sinceros ante o desafio de discordar dos mandões do movimento se calam e mudecem. Outros ainda dizem que essa atitude é caridade. — E veja onde chegamos. Proíbe-se a mediunidade para os jovens e estimula-se a tal da fama entre médiums e palestrantes. O Chico, que se tornou famoso pela sua obra, nunca saiu fazendo autopromoção e sempre foi contra cobrar para vê-lo falar. Ele até dizia que não iria a lugares em que as pessoas tivessem que pagar para vê-lo. Tudo mudou, mas por pouco tempo. Você não precisará brigar com ninguém, apenas apresentar o pensamento de Kardec de forma clara e objetiva. A nova geração nasce com critérios mais lúcidos e, na dúvida, consultarão a codificação, a revista espírita e quem merece, de fato, ser modelo. É compreensível que, em um primeiro momento, muitos espíritas estejam condicionados pelos padrões dos religiosos formais. Mas agora tudo vai começar a mudar. Sabe por quê? Não responde Trismundo. — Porque ao chegar aqui, eles se decepcionam. Achavam que bastava ser amigo de médium famoso, bajular palestrantes e dirigentes, como no passado em outras religiões, para garantir a salvação. — Que nada! Às vezes o bajulado está bem pior do que o bajulador. — É verdade? — indaga Trismundo, que precisará de tempo para assimilar tudo. — Sim, sim. O lado bom da história é que, após profundas decepções, reencarnam vacinados contra o vírus da bachulação e, em vez de bachular, vão trabalhar. Assim, pouco a pouco, o mundo muda. — E é a nova geração? — indaga Trismundo. — Esse é o melhor assunto, mas ficará para outro momento. Venha me visitar e conversaremos sobre ele. É uma bela e longa história que apenas se inicia.